Tudo bom, pessoal? Quero contar para vocês uma notícia em primeira mão aqui. Alguém deve ter lido, com certeza. Mas eu vou trazer aqui para vocês. Vou deixar os links aqui na, na, na descrição do vídeo. Links esses que eu gostaria muito que vocês é, lessem, comentassem, deixassem a sua opinião aqui. E... Vamos debater sobre isso, né? Vamos lá. Em 2009, salvo engano, 2009 ou 10, salvo engano, uh, cinco países se uniram para Criaram um novo conglomerado de interesses econômicos, teoricamente foi para isso, criando o BRICS. né Então é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Criaram esse conglomerado para que ele tratasse, obviamente, de interesses multilaterais entre esses cinco países e que eles conseguissem aí ter uma melhor... É, forma de relação, uma melhor forma de negociação, algumas é, facilidades, como existem né, em vários outros países, como existe o Mercosul, como existe aí o, o NAFTA, como existem diversos, a União Europeia, diversos outros países que têm aí esses acordos comerciais e se unem com um propósito comum, certo? Porém, quando houve essa criação, algumas pessoas entenderam que isso aí seria uma forma de afronta contra as Nações Unidas e o G7. Então, quando foi criado isso, ele perdeu muita força política internacional, principalmente, por causa dessa, dessa possível animosidade. Porque muitos países envolvidos ali, principalmente Rússia, China e Irã, que agora querem entrar junto com a Arábia Saudita, Irã tem feito uma força absurda para entrar nos BRICS. É, esses países têm aí sim muitos desacordos, inclusive vetos de, de embargos e tudo mais, recomendações de embargos, é, que vão diretamente de, de, de encontro com os interesses das Nações Unidas e do G7 então vamos deixar isso claro aqui para as pessoas entenderem não é um grupo militar não é uma associação com, com intuito militar mas é uma associação com intuito econômico que obviamente acaba impactando nos outros pontos aí de interesses principalmente do Ocidente tá né? mas vamos lembrar que o Brasil está no Ocidente, né? E o Brasil está basicamente isolado, é, porque todos os outros países estão do outro lado do mundo, aqui eles estão muito mais próximos entre eles e o Brasil está mais isolado. Mas tudo bem, vamos deixar isso quieto por enquanto. Fora isso, quando foi foi instituído isso, logo em seguida foi instituído o NBD, o NDB, que é o Banco dos Brics, vamos chamar assim, o Banco o, BIC, o Brics Bank, tá? foi criado essa instituição financeira com, com propósitos de gestão de recursos que seriam captados para movimentação de fundos que serão obviamente ou deveriam ser obviamente direcionados à criação de projetos de interesse dos países dos BRICS, ou seja, para desenvolver novos projetos desenvolver novas estruturas, criar novas situações que possam trazer benefícios aos países que são constituintes dos BRICS, certo? Porém, agora e recentemente, nós tivemos essa semana uma notícia de que o presidente desse banco está sendo afastado, ele vai ser afastado agora, e que a partir do mês que vem o um novo presidente será empossado e será é, o novo chefão do BRICS Bank. E qual foi o nome que foi indicado diretamente pelo presidente Lula e que hoje detém 98% de possibilidade de aprovação? Sim, Dilma Rousseff. Quem disse Dilma Rousseff falou muito bem. Então nós teremos aí possivelmente a ex-presidente Dilma, não só estocando vento, mas também estocando e novamente mexendo com os cofres internacionais desses outros países e, obviamente, com o PT no comando dessa situação. O que, que me preocupa nessa, nesse, nesse cenário inteiro? Esses países são países, pelo menos a maioria deles aqui, são países que já existem, já demonstram necessariamente um conflito com outros grandes países que, obviamente, dominam a economia mundial. Quando você se posiciona do lado dessa, dessa, dessa situação da moeda, você acaba, obviamente, criando, colocando um alvo também nas suas costas e, obviamente, os embargos acabam indo é, para esses países também. Quando você coloca como presidente dessa instituição uma ex-presidente brasileira, principalmente oriunda de um partido que teve tantos escândalos financeiros, é, talvez os maiores do Brasil, é um pouco arriscado para o cenário internacional e para a imagem do Brasil, no mundo então eu não vou deixar aqui a minha opinião não vou eu poderia fazer um, um mega discurso aqui dizendo o que eu acho o que eu não acho o impacto disso na economia brasileira o impacto disso na economia mundial o impacto disso é no, na sua vida agora aí no Brasil como é que isso vai ser mas é, a gente sabe que o histórico do PT sempre foi é, colocar dinheiro brasileiro principalmente BNDES para financiar outras obras de países que nunca nem sequer vão devolver esse dinheiro para o Brasil. Seu dinheiro dinheiro meu dinheiro dinheiro do nosso imposto onde nós não somos nem mesmo consultados imagina agora colocando a Dilma como presidente de uma instituição financeira como essa com o poder que essa instituição financeira tem dentro desses outros países Queria ouvir a opinião de vocês comentem aqui embaixo por favor grande abraço a todos bom final de semana obrigado